Fala galera, curtiram a semana? Uhum! A gente também curtiu pra caramba e eu vou confessar que nós já estamos com saudades. Eu sei que você também vai ficar e é por isso que nós queremos dar continuidade pra falar sobre. Uhum! Exatamente, sobre o maior amor do mundo. E é exatamente por isso que nós queremos dar continuidade. E a partir de agora, hein? O que, que você vai fazer? Nós queremos te ajudar a ter essas respostas. E é por isso que nós temos agora um canal no YouTube. Nos segue e veja todo o material que temos para você. Se liga só, olha aqui para mim olha aqui para mim. Você não está sozinho.